Como investir R$100 para você que quer iniciar na bolsa? tá? quero mostrar para você uma opção de você iniciar investindo R$100. Aonde? Aonde? No Tesouro Direto. Ah, Matheus, mas o que que é o Tesouro Direto? Então, Tesouro Direto é você está emprestando dinheiro para o governo. Tesouro direto, quando você compra o tesouro direto, você está emprestando dinheiro para o governo. Onde o governo usa esses valores né, para fazer investimentos, para fazer pavimentação, investir em hospital, enfim, diversas coisas, o governo utiliza esse dinheiro. E, em contrapartida, ele te paga uma rentabilidade. Essa rentabilidade ela pode ser atrelada ao taxa selic, que é a taxa de juro do Brasil, ou pode ser atrelada ao ICPA, mais uma porcentagem. O que é o ICPA? O ICPA é a taxa de inflação, tá? Mas antes eu quero te falar... Eu sou Matheus Silva e o meu propósito é entregar o máximo de conhecimento para que todo brasileiro tenha a oportunidade de mudar a sua realidade financeira e tornar-se um investidor de sucesso. Então vai aqui uma opção que seria o Tesouro Selic. O que é o Tesouro Selic? O Tesouro Selic ele vai te pagar a Selic. E quanto que está a Selic no dia de hoje? Hoje nós estamos com uma Selic de 13,75%. Então é bem interessante... Veja que a poupança está pagando 0,6%. Então, o Tesouro Selic ele vai render duas vezes mais do que a poupança. E você vai aqui ó, no site Tesouro Direto, aonde você encontra. E o que, que é o Tesouro Selic? Você clicando aqui você vai ter informações ó esse tipo esse título vence dia 1º do 13 de 2025 indicado para aqueles que querem uh, realizar investimentos de curto prazo título com rentabilidade diária vinculada à taxa de juros da economia que é a taxa selic isso significa que se a taxa selic aumentar a sua rentabilidade aumenta e se a taxa Selic diminuir, a sua rentabilidade diminui. Como não paga juros semestrais, é mais interessante para quem pode deixar o dinheiro render até o vencimento. Esse tipo de título, o Tesouro Selic, é onde os investidores né, gostam de deixar esse dinheiro que é para uma reserva de emergência. Por quê? Porque ele tem uma rentabilidade diária, ou seja, você pode uh, resgatar a qualquer momento e você vai ter aquele ganho que ele está prometendo da Selic, porque a rentabilidade é diária. Diferente se você uh, fosse investir no Tesouro Prefixado, ou seja... Aqui você estaria fazendo um investimento, ele teria uma data de vencimento e como ele é pré-fixado, você já saberia exatamente quanto vai ganhar lá na data do vencimento. Tá? E aí nós temos também o Tesouro IPCA, que ele também tem uma data de vencimento. Né? Você tem o Tesouro IPCA, ao qual ele pode pagar os juros semestrais ou pagar tudo em uma única vez só na, no vencimento do título. Mas para você iniciar com 100 reais inicia pelo Tesouro Selic, aonde você vai ter essa rentabilidade diária, você pode resgatar a qualquer momento. Ah, mas é seguro, Matheus? Claro que é seguro, nós estamos falando em emprestar dinheiro para o governo. É através da rentabilidade, do que ele uh, resgata das empresas com os impostos e tudo mais. Então, é um fundo muito tranquilo, muito seguro de você iniciar os seus investimentos, aonde você pode fazer ali uh, seus investimentos de forma diária, Bota aquele dinheiro uh, que está na poupança, bota no Tesouro Selic, aquele dinheiro que é para uma reserva de emergência ou aquele dinheiro que é para uma reserva de oportunidade, coloca no Tesouro Selic que você vai ter rentabilidade diária, pode resgatar a qualquer momento. Fica aí essa dica para você iniciar.